Okay. Do you want? Sim. Yeah. Banana Slimy. Oh, meu brother. No, I don't like the metal. Oh, meu brother. Of course not. Hey, do. But I like words. You are a coach? Of course you like words. Free. Oh, thank you. <laughs> Muito obrigado. Tá mandando bem, cara. Esse poder só o que dá. Um dobro, Vai sair isso no virada, não, né? Vai não, né? Vai aí maluco. Opa. Desculpa então. Isso que você é acertamente. Ah, né? é Max. Porra, tô Saputo. puto. Tá puto? Não. Ficava no Jack? Não. não. para ir dormir antes do almoço. Olha só na margem da mata. Relaxa em mim. Ó amiga agora. Vem cá, mano. Tô, tô indo. Cara, essa semana de treinos, ah, uh, pro jogo contra a NTZ não foi uh, uma das mais produtivas assim que a gente já teve. A gente teve alguns problemas da cor da semana. Mas eu acho que mais ali pro final, acho que especialmente da sexta pro sábado, a gente teve algumas conversas pra ver exatamente é, que pontos que a gente precisava mudar assim, de imediato, mas no geral foi uma semana onde a gente não teve tanta produtividade, mas a gente ainda assim treinou bastante. você consegue... tá controlando. Você tá perto da gente, mano. Não tá ter que que a gente não tem. Claro, claro, Tem que Tem que o também. Não, não. também. vai contra quando eles colocaram o Bananel, a Vision, se eles querem denunciar atp wards, por que... Oi, você quer dizer Eles estão falando? Sim. Eu não quero soltar as opções. Dava pra soltar o rota 32 ou 2 o loop com vocês na side? Dava, No geral, além de você quer jogar mais ou loop, ou vocês acham que não vale a pena? de pressão se a gente tiver visão do cara. Pô, oh, e aí, vamo? Entra uhum. no spec aí, bora chamar Não sei, porque tipo, aos 4 min eles tentaram me daivar e não deu certo. Por que que a gente não tava, tá, tipo... Por que que a gente não tava tá pressionando? Por que que... O que aconteceu? Pensa lá, tu gosta de talvez pressão de cair? Porque você não precisa vir top. Né? Pensa lá, tipo, a metividade é boa ainda. A história que você falou aqui, é eu peguei o meu da RAD. É, então não tem um reset, mas acho que o Azim podia me dar a um Ruba e a gente resetava, tá ligado? Então, adquira já a sua na loja da RAD e adquira já o seu. college. é, Led? Na loja eu sou o PEN. Ó! Eu quero agarrar na gente, mas vamos vendo a gente aqui no mid, né? A gente sai, a gente sai, vamos lá. Tô indo Tô indo, tô indo. To só controlar o topside, Testar que as cores já. Né? Vou botar aqui a gente na real. Eu tô indo top, e tô só Vira aqui, de... uh... vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira yeah. aqui. cara. Eu vi, dá uma vocês. Como você tá? Tô bem, né? Sempre bem. Ah, tô de boa. Não fico muito. Tento não pensar muito, não. Chego lá na hora e faço o meu e é isso. Meu me gostosinho, dormi me umas. 8 horas. Achei meu casaco aqui. dentro eu Tava perdido, tá aqui dentro. Dormi 8 horas, dormi gostosinho. Sem sono nenhum. Já ah, jogar um treininho aqui pra aquecer antes do, antes do jogo. Então tô, tô de boas. Não? Não? Nunca dormi bem. tem problemas de insônia. Acordo com facilidade. Toda vez que alguém vier no banheiro, eu acordo. Pois é, minha vida é essa, vida adulta. A vida adulta é um bicho, não quero crescer. porque a galera é 15. Sub-15 aí, tá assistindo Pô. o vídeo. É ótimo. Bem, vamos ganhar essa porra. Me diz se vai ter impacto. Se eu chego todo ralado falando, galera. Aí eu e Erling Backman. chegar lá, cheio de adrenalina do sangue, botar uma clean escura assim pra sair da moto, tirar uma parte aqui, de mancher os cabelos. Você andou de moto uma vez? Nunca andei de moto. E aí, Takum? Tá é, vamos ganhar agora. Oi, bora. Por jogo contra alguém fumado se chega, tá? Ninguém usa essa, essa roda no BR, né? Essa? É, tô muito, tá muito, muito atrasado. O Ju que é um deus. É, é Twitch.tv Barra Matoscake okay. para você mas... saber as melhores runas, melhores ah, Champions e. É. os piores jogos. E... Os piores jogos, porque eu só me ferro no Então, se você quiser sofrer, ah, tá. só corre lá. O é testei as coisas. lá, valor. Oi? Posso deixar o meu aqui? Ou chinelo? Os caras tacos pé não consegue andar, não. Um mas tu, volta? tu não vai voltar? Não eu vou ficar fundo sem chinelo. Não, deixa eu... aí. De não é melhor você ficar de chinelo? Porque você vai ficar andando pelo estúdio por aí. É. Aqui no palco eu sei que não tem nada que você vai pegar, você vai é. te machucar, é mas o problema fora do estúdio é outra coisa, Será? né? Tá é fora, medo. É tá. melhor você ficar com o chinelo é. andando quando você chegar é. aqui no palco você fica descalço. Imagina de ter que, que, que, que ser imagina se você se machuca fora ali. Acho que pelo tanto de conversa que a gente teve a gente conseguiu se encontrar. É, como foi já falado a conversa de ontem foi boa já tá claro pra todo mundo o que é que a gente quer quais são os pontos fortes deles os nossos os pontos fracos deles também que a gente pode abusar. então acredito que a gente esteja bem preparado e agora é só entrar com a cabeça focada que acho que eu tô confiante acho que a gente vai ganhar eu acredito que a gente vai ganhar <risos> agressiva do começo ao fim, a NTZ parte pra cima da PEN para abrir 1 a 0 na Série chefe. Vamos lá! No 3, do PEN! 1, 2, 3, GOAL PEN! Da NTZ pra tomar cuidado, porque a NTZ não tem visão. Glória íntegra ativada. Mata vários, mata vários. vários. Só mata, só, só, só, só, só, só. só, só anda pra frente. Só anda pra frente. Vai é na nas, nas costas, costas. A a vai nas costas. Zirig, zirig, zirig. Vai ou GG? Ele vai pegar o wave. Acho que é barão, é barão. Dá pra dar pendendo da base da NTZ. Pronta pra vencer e empatar a segunda. Outro do barão. Agora dá pra ver. Vai engajar, vai engajar. Não tem fora, vai, vai. Ó o barão. Zirig, zirig, zirig, zirig. Calma, protege a backline, protege a backline. Bom, o kill do Dinous, a NTZ bate retirada, vai só observando, não tem mais o que fazer. A Pain Game vem pro empate, obliterando, neutralizando a NTZ. A Pain não deixa ninguém jogar, é mais um bate pro Dinous e a Pain empata a série. O nosso jogo tá bem lento. Sim, ó. E sem jogar de galo no jogo lento, tem muito caminho. Calma, mais alto que ele. O 3, golpei! 2, 3, golpei! Vai ter que gastar o file se ele quiser alguma coisa por ali. Utiliza o vamos pular! Entrou no Covinho! Será que ele consegue? RONO! RONO! Liberação em cima do Chine. A PEN a luta de tchau e NTZ. O Tai brilhou, meus amigos, salvando a PEN Game. Coloca uma estrela nesse menino porque realmente fez uma grande jogada. Aí a LTZ vem pra comprar essa batalha, enquanto isso em dragão na montanha executado. Vai tentar sair, o um com pouquíssima vida, tá ticando dano em cima dele. É o primeiro que cai, o... vai tentar sair com vida ainda, mas é muito complicado. São três jogadores pra cima dele Double Kill para o Envy! Volta a gritar aí, LTZ, Double Kill na mão do Envy. Eles punem bastante esse overextend que aprendeu com o Barão pra levar as torres da torta do meio e da rota superior. E sim, senhoras e senhores! A INTZ deixa o Nexus disposto, tem 4 jogadores pra focar, o Absolute ignora tudo, ele vai direto no Nexus, ele quer a vitória e vai conseguir! A INTZ vence a série! Então, por mais que a situação da CBLOL seja muito favorável pra gente, a gente ainda acredita sim que a gente pode ser campeão, porque a gente perdeu vários jogos de 2x1, um, então a gente acredita que foi bastante nos detalhes da série. É, e também o CBLOL é bastante tipo tem bastante time que ganha, Inesperadamente, como a CDB ganhou da Pro Game com jogos muito convincentes, pelo menos na minha visão, é, ano passado a gente conseguiu ir para playoff por causa de, tipo, de um jogo que a CDB tirou da Pro Game e por causa disso a gente foi para a final e a gente podia até ter sido campeão por lá, que faltou dois jogos, faltou alguns detalhes novamente, então a gente acredita sim que a gente pode ser campeão, a gente está bem confiante, a gente não vai, não vai descansar para poder alcançar esse resultado tanto pra gente quanto para vocês. Eu, com certeza confio na nossa capacidade, a gente mostrou jogos fortíssimos contra os times do topo da tabela, a gente mostrou um jogo forte contra a Kabum, a gente mostrou um jogo forte contra a é... a Red, que é um outro time que está lá em cima, a gente treina com eles bastante, então a gente, eu acho que a gente se entende muito bem, eles nos entendem e a gente entende eles, então eu estou bem ansioso até para esse confronto contra a Red, e a Pro Game é um time que a gente respeita muito, mas que também está numa situação complicada. Não é como se é, fosse só a gente que estivesse numa situação delicada. Então, a questão é que se a gente tiver uma, uma fortitude assim mental, uma capacidade de manter a cabeça erguida e de encarar esses desafios com, com seriedade, é, nos esforçando ao máximo, a gente também vai enfrentar times que estão em situações difíceis e a gente pode sair na frente só nisso. É, é simplesmente Dentro do de jogo a gente tem, a gente mostrou a capacidade. Fora de jogo, a gente está mostrando resiliência, está mostrando o que a gente quer, que a gente não vai desistir. É simplesmente juntar tudo isso para para trazer o resultado. It's actually like especially this weekend was really hard for me because I relived everything that we had in winter 2015 in CW. We got reverse sweep by humor. We went into the like best of 5 series by winning two games we got reverse sweep, like they won three after that. And especially watching the Baron, like the, the play and like when Tay stole it and the communication after reminded me so much of the situation in CW. And I was close to like uh, shedding tears at this time because I knew this would happen. Yes! <laughs> Let's go! <laughs> Actually, it was exactly like in CW, we were pushing on like we had both in hips and we were pushing in and one player take the decision we can end, we can end, we can end and it's like, they, they were super emotional, you can imagine, it's the last game of the series and like players, they worked so hard in, in the whole like best of five and they didn't keep track of the death timers, they were just like, they saw the end and they saw the, the win and you can like, there's a trophy after playoffs, right? So it was the finals and afterwards like, they, we got aced, they pushed, they ended the game and when I came back it was like complete silence and after we went back to the hotel, I I, I can't imagine everyone cried because it was like, I don't know, we couldn't do much, it was just this situation and you can't prepare for it, it's like something you have to experience and then after this, this is how you like é por experiência, algo que acontece no torneio, você pode simular isso. É simplesmente uma questão de, de mostrar o nosso jogo, nosso melhor jogo sempre, é, porque matematicamente falando é possível, então se tipo tem uma chance que seja, se tem um 0,1, você não pode desistir, você não pode abandonar essa chance. Então, I would just say that I'm so sorry for the fans to not uh, give them what we promised them. Takeshi sometimes waking up before this his stream even very early in the morning watching what's uh, with me and have to endure me during uh, watching the bots same with Tay and especially same with Luke. Um he's like doing like so much uh, leadership things for the team. It's very important and the same for Matsu. Like we had one or two days where we were going over his communication and it was like on the next day he tried to implement that and it makes me extremely proud. Same for Tin, if you see him sometimes he's playing three scrim blocks a day and still in the evening he plays his five or six games of solo queue. And like I would say like every one of them I'm I'm completely proud and very blessed by having those players. So we are very sorry to like not give you the success, but uh, quem sabe o que vem agora? Porque, geralmente, quando você está em slump clube, e você não pode ir mais profissional dentro da caixa, vem o momento em que você se levanta. Então, vamos ver. Bom, galera, esse sábado, dia 3 de março, às 15 horas, possivelmente às 15 horas, porque sempre pode dar um Deleuze, porque é melhor de 3 a série antes, a gente vai jogar contra a ProGaming. Uh, eu conto muito com o apoio de vocês. Essa é uma série de vida ou morte, literalmente. Mas que a gente tá muito confiante, que a gente sabe que a gente é capaz de ganhar deles. A gente respeita muito eles, eles são adversários absurdos e pessoas absurdas. Mas a gente vai pra cima com tudo. E ignorem a minha voz de doente. <risos>